E aí meu mano, tudo firmeza. Se segura na cadeira que hoje vou resolver sua gozada rápida. Sabe aquela mina fera que você quer pegar, mas está com medo de gozar antes da hora? Pode ligar para ela que amanhã os seus problemas estão resolvidos. Com essa dica simples você nunca mais vai precisar se preocupar em gozar rapidão. O uso disso está aumentando assustadoramente. Daqui a pouco vai estourar. Uma equipe de profissionais da saúde que descobriram Testaram em mais de 5 mil homens e todos tiveram resultados excelentes e maravilhosos. E presta atenção. Todos tiveram resultados maravilhosos. Agora te peço uma coisa em troca, estrala aquele like aqui. Porque eu vou te revelar tudo sobre essa dica, fechou? E se inscreva no canal também. Os resultados desses homens foram tão bons, que todos eles tiveram resultados já nos primeiros dias. Aplicando a risca a tudo o que é passado os resultados são incríveis. Chegando a uma hora sem gozar. Olha que maravilha. A mina vai ficar louca, hein? Essa é a grande diferença para outros produtos que oferecem por aí. Realmente é comprovado por especialistas da saúde. Porque ele é natural. Não tem químicos nenhum. Todos os efeitos são melhores que qualquer produto. Até o que sou chucro estou conseguindo ter controle aplicando essas dicas. Lembrando que isso não tem contraindicação nenhuma, pois é recomendado por especialistas e é 100% natural e saudável. Agora não tem desculpas para dar aquela transada ilegal com a mina gostosa que você quer pegar, né? Decidi deixar o link dessa dica aqui na descrição, se quiser. É só clicar e dar aquela trancada no gozo meu irmão. E a grande sacada disso é eu descobrir que não existe outra solução de curar a ejaculação precoce sem ser essa. Sabe por quê? Porque o problema é corporal, está na musculatura, não é tomando remédios. Se quiser acreditar em mim fique à vontade para tomar remédios e ficar preso todo mês em cápsulas que você não sabe de onde vem. Ou a precedência delas. Por outro lado se quiser confiar em mim que estou fazendo isso é só clicar no link e descobrir, não tem erro. É isso aí garotão, vamos parar de gozar rapidão. É nós.